Olá, professores e professoras do Brasil. My name is Sal Khan. I'm the founder of a not for profit organization called Khan Academy with the mission of providing a free world class education for anyone, anywhere. And I'm here to announce Khan Pionado Brazil. This is a learning challenge for your students and your classrooms in order to engage in learning in a fun and exciting way. As you'll see, it'll help them learn more and also build confidence in themselves. Olá, eu sou a Karina da Cana Academy e trago uma ótima notícia para você, professor. Neste retorno às aulas, a Cana Academy lançará um programa em todo o Brasil, que incentiva os seus alunos a se desenvolverem e a aprenderem de forma divertida. O Campeonato é um programa com duração de 10 semanas, no qual professores de matemática e de ciências poderão usar o conteúdo da nossa plataforma para ajudar seus alunos a iniciar o ano letivo com um desafio divertido e que estimula a aprendizagem. Estão convidados a participar do Campeonato professores e alunos de ensino fundamental e médio. Ao se inscrever, o professor pode adicionar seus alunos, recomendar exercícios e visualizar seu progresso nas atividades da plataforma. E temos um elemento muito importante, que faz parte do coração do campeonato, as atividades de mentalidade de crescimento, desenvolvidas com um grupo de pesquisadores da Universidade de Stanford. Essas atividades permitem que os alunos desenvolvam estratégias para melhorar o desempenho escolar e fortalecer sua capacidade de superar desafios. O aluno receberá prêmios virtuais para celebrar seu esforço e dedicação e os professores podem verificar o desenvolvimento de seus alunos através de um relatório de progresso divertido, para motivá-los a ir mais longe e acumular mais níveis. Vamos mostrar para vocês alguns exemplos da alegria que o campeonato já gerou em escolas pelo mundo. Aproveite! O programa é 100% online e gratuito. Visite o nosso site e faça sua inscrição. Convidamos você a fazer parte desse desafio único nesse retorno às aulas. Together, we can help your students to keep going and keep growing. Vamos, Brasil!